Essa você só vê aqui. Muito boa noite. Quero cumprimentar aqui o Dani, Dani Bueno. Obrigado, boa noite. Suas considerações iniciais aí. Boa noite, Giovanninho. Boa noite, Dr. Vinícius, Robertinho. É uma honra ter sido convidado para esse bloco de entrevistas aqui. É, nós tínhamos... É, Recebido esse convite e ficamos muito surpresos pela iniciativa da assessoria de vocês, né? Que eu quero aqui deixar bem claro que eu não faço parte da, do programa de, de campanha do, do delegado Vinícius, certo? Fui convidado e justamente eu creio pelo meu caráter de estilo jornalístico, investigativo e político, certo? E eu quero já, desde já, doutor, como se trata de um bloco de entrevista, dizer que nós estamos aqui para não aliviar. Nós vamos fazer algumas perguntas pontuais que nós gostaríamos que o senhor respondesse a toda a população de Alta Floresta. Então, durante a live teremos é, perguntas do, do entrevistador, minhas também, e dos internautas que estão nos acompanhando, é, para que a população traga também os seus anseios, seus... Os suas reclamações é, ao vivo para que é, sejam respondidas. Perfeito. É, Dani, pode perguntar. Podemos subir o tom? <risos> <risos> Foi para isso que eu vim. É. <risos> ok. Doutor Vinícius, o senhor está sendo questionado por alguns grupos de WhatsApp, umas fofocas paralelas aí, com relação à a, a sua opção salarial. O senhor tem hoje condições, enquanto servidor do Estado, o senhor recebe um salário é, próximo a R$ 30 mil reais, e vai passar a receber, esse, é, vai ter como opção o salário de R$ 12 mil, que é o salário atual do prefeito. Mas existe na legislação uma, uma, uma opção do senhor escolher entre esses salários. Como o, o senhor vê... Essa, essa, esse questionamento? Porque eu, particularmente, eh, eu entendo que o senhor tem uma qualidade hoje de vida atingida pelos seus méritos, através da profissão de delegado, e seria até uma hipocrisia dizer que o senhor vai eh, se sacrificar pela população em, em troca de um salário menor, certo? Mas, legalmente, como se explicaria eh, essa condição sua de escolha? Então, isso aí é, é, é uma discussão de quem quer pequenar o debate político, né? é, simplesmente para discutir questão salarial. Né? Não é, mas, na verdade, eu já sei onde eles querem chegar. É, a Constituição Federal, artigo 37, 38, ela garante ao servidor público se afastar para concorrer a uma eleição, né? porque se o servidor público continua trabalhando, ele pode captar voto dentro do seu ambiente de trabalho. Até isso eu fui questionado. Ah, ele se afastou e continua recebendo é, o seu salário sobre o, é, a custas do, do, do, do, do, do Estado, do cidadão, né? mas está previsto na Constituição. É, nós temos, a, a, temos a, o direito de escolher qual remuneração optar. Se a remuneração é do cargo maior ou do cargo menor. No caso específico, eu é, optaria pelo, pela remuneração do cargo de delegado. E com isso, o município é, teria a vantagem de não fazer a necessidade de desembolsar o salário do prefeito. Né? Mas, na verdade, ô, ô Dani, eu vejo que eles querem entrar numa outra discussão. Né? Parece que lá tem um, um adversário aí que está preparando um material para discutir. Sobre o meu concurso público, sobre o meu ingresso na Polícia Judiciária Civil, né, estão é, falando aí que eu ingressei por liminar e tudo, é, realmente, eu entrei na Justiça, né, discuti a nulidade de questões do meu concurso público, isso não foi só eu, foram 40 e poucos delegados, quase 50 delegados mais ou menos, Todo mundo discutiu sobre isso e caminhou-se, é, no meu caso, especificamente por decisões que foram contraditórias a outros delegados de polícia. Então, nós estamos discutindo, né, está na justiça até transitar em julgado, é, e mesmo transitando em julgado, nós temos outros caminhos administrativos. Então, eu não vejo. É, eu só vejo como um, um, uma intenção de apequenar o debate que está instalado e pela falta de diálogo, né, do, do, de discurso dos adversários. É, e esses ataques que a gente tem visto, é quanto mais eles atacam, mais a gente está crescendo. Né? Então, eu acho que é um ato de desespero deles. O senhor não vê como, como refletir, então, na questão política de o senhor, do senhor estar é, participando desse processo para ser um prefeito dentro das, das, suas, é, das suas propostas. Certo? É, no, no último dia 22, houve uma manifestação aberta certo de cerca de 27 membros, servidores de segurança pública da Delegacia Municipal de Alta Floresta, em uma nota de apoio... A, a, a, ao que está ocorrendo via sindicato que emitiu uma nota de repúdio contra a sua última é, fala na, na live anterior certo? Como o senhor enxerga esse apoio vindo desses servidores que trabalharam diretamente com o senhor que estão aqui em Alta Floresta e que são os que realmente sentiram na carne a sua atuação dentro da delegacia Olha, veja bem é... problemas administrativos isso aí sempre ocorre né na, durante uma gestão é, eu particularmente é, acredito que refletiu é o que tá, o que está ocorrendo dentro do, do da, da instituição né mas é, demonstra também que não há um diálogo entre o sindicato e os servidores né então eu fiquei muito feliz pela manifestação de apoio dos investigadores, que são a maioria na delegacia de polícia. Escrivães também. Né? Escrivães também, que são a maioria dentro da delegacia de polícia, que sabem realmente qual a problemática que existe sobre essa acusação de assédio moral. Eu tenho certeza que é um, algo que a instituição vai apurar profundamente, corretamente, e vai tirar suas conclusões daquilo que de fato ocorreu. É, especificamente, eu nunca... É, Levei esse assunto à mídia. Até, Dani, o seu, o seu site, acho que foi você a único, o único site de Auto que replicou a matéria. Né? Então, é, para você ver, o sindicato é, iniciou publicando uma matéria, falando de assédio moral. Eu, quando você entrou em contato comigo para questionar sobre o assunto, eu falei que era um, um assunto interno da polícia e que a polícia iria resolver iria né, analisar de fato o que ocorreu. Mas eu entendi que aquilo ali foi utilizado politicamente. Né? Já tenho, a gente já tem algumas informações de uma atuação política é, de alguns policiais aí com, com grupos adversários, mas isso vai ser levado a, a, a conhecimento posteriormente. Eu creio que a instituição vai resolver o assunto. Inclusive, aproveitando o ensejo, eu entrei em contato com a delegacia regional e com o governo do estado e todos se posicionaram da mesma forma trataram como assunto interno e não deram declarações. Apenas recebemos a notícia como ela veio, como ela, o fato, aliás, como ele foi apresentado e publicamos porque achamos que era de estrito interesse público. E o senhor corroborou a todo momento que realmente existiu o fato e que estava tomando, ah, que já tinha tomado suas providências.